Olá! A Receita Federal fez algumas mudanças na declaração do Imposto de Renda deste ano. Quem vai declarar investimentos, casa, carro, por exemplo, vai usar novos códigos. Eles estão na ficha Bens e Direitos. Antes, esta ficha trazia uma lista com dezenas de itens. Fácil de confundir. Agora, o contribuinte escolhe um grupo, ou seja, o tipo do bem, e depois o código específico. Como esta mudança foi divulgada só depois do prazo que as empresas têm para fazer o informe de rendimentos, Pode ser que algum número não bata, mas não é complicado. A gente preparou um texto com todas as mudanças para te ajudar. Clique no link que está aqui na descrição, que lá tem todos os detalhes. Até a próxima. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Esse nosso encontro é para falar de imposto de renda. Sim, está chegando aí mais um mês para você entregar o seu imposto de renda, mas tem muita gente que já está aí é, na função de fazer a declaração, que já, quer, já tem muita dúvida, que quer tirar. Então, para isso, a gente chamou o Roberto Justo, que é advogado tributarista. Todo ano ele vem aqui ajudar os nossos clientes, nossos espectadores aqui do canal da Genial. Tudo bem, Justo? Obrigada, viu? Obrigado, Denise, pelo convite. Estou à disposição de quem puder ajudar. Maravilha, super obrigada. Então é o seguinte, eu vou combinar com você, Justo, e com o pessoal de casa. Gente, galera de casa, pode ir mandando as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Eu vou começar o meu bate-papo aqui com o Justo, com as dúvidas mais frequentes dos clientes da Genial, o que o pessoal mais tem perguntado aqui para os assessores de investimento. Não, mas, aliás, antes, Justo, eu queria te perguntar, o que, que mudou? O que, que mudou do ano passado para cá? A gente sabe, a gente acabou de mostrar esse vídeo, falando que na aba de direitos teve... Algumas mudanças de códigos, mas teve outra co várias outras coisas mudaram também. Eu né? queria que você desse uma geral para a gente, o que mudou do ano passado para esse. Não, legal. O que, como você comentou, acho que a mudança mais importante, mais significativa realmente foram as mudanças de códigos que agora você tem grupos e subgrupos. Então, quando você vai lá para a linha de investimentos, abre os subgrupos com, com, com CDBs, todos os investimentos.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 Por que os saldos no informe de rendimentos não batem com os extratos de dezembro? É, também uma pergunta muito frequente aqui dos nossos clientes. Eu vou dar um exemplo. Ah, Eu fiz um CDB de 100 mil reais e 31 de dezembro ele valia 120 e o banco está dizendo que eu tenho 100. Não é isso. É que o, o, o informe, na maioria dos bens financeiros, ele coloca o custo de aquisição. E aí, como ele vai ser tributado, vai, renda fixa, só no resgate, quando ele é tributado, vem no meu exemplo, ele, o informe de rendimentos mostrou 100, em 31 de dezembro ele põe 100 também, mas quando você resgatou no ano seguinte, vou imaginar que seja 120, é exclusivo de fonte, e no informe do ano posterior vai estar lá o rendimento e, e o imposto retido na fonte, e isso vai te dar origem. Então, não é que está errado, é que dependendo do tipo de aplicação financeira, o informe só, só posta o custo e não o valor de mercado do bem. Outra pergunta frequente aqui, Justo. Por que meus FIIs, ações, ETFs, não aparecem no informe de rendimentos? Boa colocação. Porque isso, quem tem que pagar o imposto é o contribuinte. E o contribuinte, quando compra esse tipo de, de papel, ele tem que ter a nota de corretagem e tem o valor que ele comprou. Porque isso é meu, então eu comprei ações na Bolsa. Então, eu comprei hoje celebrações da empresa X. Eu vejo, guardei o contrato de, da, da corretagem e pôr o meu custo de aquisição. Os bancos, eles não sabem quanto eu tenho de, de, renda, de renda variável. Mesmo porque, Denise, eu posso comprar de várias ações ao mesmo tempo, várias, várias é, corretoras. Então, eu tenho que guardar isso. No caso de ETFs, quando o ETF é de renda variável, é a mesma coisa, é negociado em Bolsa. Então, eu vou ter que eu guardar o meu custo de aquisição no ETF de renda variável. O ETF de renda fixa, não. O ETF de renda fixa, quem recolhe o um imposto é a própria instituição. Então, o ETF de renda variável, eu tenho que guardar. Os fundos imobiliários, a mesma coisa. Eu compro, eu guardo o meu custo e declaro. Inclusive, o fundo imobiliário, eu tenho que abrir uma aba de renda variável e colocar mês a mês lá o meu custo para meu um eventual ganho de capital futuro. Tá? Então, esse tipo de aplicações financeiras, quem tem que guardar o custo é o contribuinte, e não a instituição financeira. Outra pergunta. Qual CNPJ tem que ser declarado? Do fundo ou da corretora? Denise, a gente sempre recomenda que se coloque o CNPJ que veio no informe de rendimentos. Por quê? Porque... A instituição financeira que mandou o informe de rendimentos para você, ela vai informar para a Receita aquele CNPJ. E se você informa outro, não vai bater. Ou seja, você informou o CNPJX, e o informe de rendimentos foi outro e a Receita é, recebeu o informe de rendimentos da instituição financeira. Se não tiver o informe de rendimentos, você coloca o, o CNPJ do fundo. Última pergunta aqui dessa primeira leva, tá? daqui a pouquinho já vou passar para as perguntas do chat. Por que no informe de rendimentos de FIIs, né, de fundos de investimento imobiliário, só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo? É a mesma coisa que eu falei anteriormente. É, na realidade, quem tem que fazer esse saldo médio é o contribuinte. Ele tem que comprar, é, só ele sabe quanto ele negociou, porque é negociado em Bolsa, ele vai comprar vários FIIs e várias instituições financeiras, ele faz o saldo médio dele, ele é que tem que guardar e ele é que tem que colocar lá na, na, na apuração de renda variável que tem um campo exclusivo para fundo imobiliário. Tá? Ele tem que apurar mensalmente e se ele negociar a taxação é 20% e os dividendos se recebidos ele é isento no imposto de renda. E aí vai para aquele caso que eu te falei no começo. Quando eu declaro os, os fundos imobiliários na declaração de bens, se você abrir a aba de baixo, vai estar lá rendimentos isentos. Se você recebeu, você coloca lá, automaticamente já vai para o quadro de rendimento isento e não tributável. Agora eu já vou para as perguntinhas do chat. Olha, o Daniel Braga pergunta o seguinte. Boa noite, gostaria de saber como faço para lançar no Imposto de Renda os dividendos e JCP repassados quando a ação está em aluguel. Inclusive, não consigo achar os, no informe, eh, os informes do repasse. É, não vai, não vai ter, porque o, o informe vai, vai para o detentor da, da ação. Então, se ele está recebendo, o informe é a mesma coisa, se ele está tá recebendo o rendimento, ele vai jogar ou seja, a, a, como dividendo isento e não tributável e, o, e outra como exclusivo de fonte. Mas aí ele tem que pegar o CNPJ da, da empresa que está pagando esses dividendos para eles. Tá, isso, é a pessoa que é dona da ação e está alugando a ação, né? Isso, isso. Lembrando que esse aluguel é taxado também, né? Tá, seja, isso vem no rendi... informe ou não? Não, ele é que tem que fazer, ele tem que fazer por ele mesmo. Ou seja, eu estou alugando bem, estou recebendo um rendimento sobre isso, ele vai ter que pagar imposto sobre esse aluguel. Outra pergunta que a gente tem aqui no nosso chat é do... da Márcia. Boa noite, devemos informar todos os anos o valor da previdência? Ah, é uma boa pergunta. A Previdência tem duas, tem o PGBL e o VGBL. O PGBL só é interessante para aquelas pessoas que têm rendimento tributável, ou seja, aluguel, rendimento de trabalho, em que eu posso abater até 12% da receita que eu recebo como dedutível do imposto de renda. Então, um exemplo, eu tenho 100% que eu recebi no ano, de rendimentos tributáveis, eu vou, jogo no PGBL 12%, eu abato do imposto de renda agora, e quando eu resgatar... O PGBL, eu vou tributar o principal mais os juros, tá bom? No caso do PGBL, é um erro muito comum, eu não devo declarar na declaração de bens. É um erro muito comum, o pessoal, ah, eu pus lá 100 mil no PGBL e declara na declaração de bens. Não, não deve declarar na declaração de bens, não. Por quê? Porque como eu falei para vocês, quando eu resgatar isso no futuro, tanto o principal como o rendimento, vai ser tributado. E aí, quando ele for tributado, entra como rendimento exclusivo de fonte ou, ou, ou, ou, ou da tabela, depende de como ele escolheu a opção. Então, não se declara PGBL na declaração de bens. declara-se sim no pagamentos efetuados. Já o VGBL é diferente. O VGBL é para pessoas como eu, por exemplo. Eu recebo dividendo isento, a maioria das pessoas que tem empresa. Então eu não tenho rendimento para bater, eu não tenho. Eu não posso pegar um PGBL que eu, que eu vou, não vou abater em lugar nenhum. Então, no, nesse caso de VGBL, aí você declara o valor aportado. É o mesmo exemplo do CDB que eu dei no começo do bate-papo. Eu pus 100 no VGBL, ah, em 31 de dezembro ele vale 120. Não interessa, você continua declarando 100. O dia que resgatar, você só tributa o rendimento o principal sendo tributa. Então, depende como você tem. Se você tem VGBL, você declara o aporte, na declaração de bens. Se você tem PGBL, você não declara na declaração de bens, e sim só em pagamentos efetuados. Tá. Uma dúvida que eu mesma tive uns anos atrás, é, que é bem comum também, me disseram que é bem comum, que, por exemplo, eu fiquei o ano inteiro sem fazer nenhum aporte no PGBL. Nenhum aporte. E depois, na hora que eu fui procurar o meu informe de rendimentos para poder passar para o meu contador, eu não achava o informe de rendimentos da seguradora, porque eu falei, mas cadê meu informe de rendimentos? Eu não tinha informe de rendimentos, porque eu não tinha feito nenhum aporte, mas como eu tenho um saldo lá, eu achei que eu tinha que declarar aquele saldo, e eu não tinha que declarar aquele saldo, porque eu não tinha feito nenhum aporte, isso também é dessa forma que funciona, né, Justo? Isso, e nessa linha, se você não fez nenhum aporte no ano, você continua declarando os aportes anteriores, e aí você coloca a repetir valores. Então, se você colocou, estou dando exemplo sempre de 100 mil, você colocou 100 mil, não fez nenhum aporte em 2021, continua declarando 100 mil. No VGBL, no PGBL, você não declara a declaração de bens. Isso, não, no meu caso é PGBL, então não fiz nenhum aporte, não tem que declarar nada. Não. não, é isso. você nunca tinha que declarar nada na declaração de bens. Mas em pagamentos efetuados, como você não fez nada esse ano, não declara nada. Tá, joia. Então era isso mesmo. Outra pergunta aqui. É, o Daniel pergunta: boa noite. O prejuízo a compensar com day trade em dezembro de 2021 pode ser utilizado para bater o imposto a pagar no mês de novembro de 2021 na mesma modalidade de operação? Não, não entendi a pergunta. O prejuízo, não. O prejuízo é para frente, não volta. Então, se eu apurei o um prejuízo em dezembro, eu não posso voltar com ele. Eu vou abater os ganhos futuros. Então, eu entendi a pergunta. Não, não pode. O prejuízo é para frente, nunca para trás. Tá. O Tiago pergunta o seguinte, JCP em bens e direitos tem que informar os pagos e os não pagos? Isso. Os não pagos é interessante você declarar, na declaração de bens e direitos, porque isso é um ativo que você tem para o futuro. Então, é um direito que você tem, que você vai receber. Então, a, a empresa está te devendo. Está te devendo 100 que vai ser, sei lá, vai ser um juros a receber no futuro. É interessante, sim, declarar, porque vai te dar origem de quando você receber esse bem. É interessante declarar mesmo não recebido. Interessante. Só uma coisinha na, na pergunta anterior, que eu acho legal falar também, é o seguinte, quando a gente faz a declaração de renda variável, a gente coloca lá ganhos e prejuízos, os prejuízos são compensados para o futuro. Quando a gente troca de ano e começa a fazer a declaração outra vez, se porventura você tem o um saldo de prejuízo, o sistema da receita não leva para o ano seguinte. Então, você que tem que passar de dezembro para janeiro, quando você começa a fazer a apuração de renda variável. Tá? Isso é importante porque o sistema não leva o prejuízo de um ano para o outro. O... Ronaldo pergunta o seguinte: é, boa noite, como faço para declarar e recolher imposto de renda de ano anterior e como compensar prejuízos na compra e venda/venda venda de ações? É, é basicamente isso: você faz apuração de renda variável mensalmente, é um erro comum, você, ah, vou pagar só no, no, na declaração. Não, você tem que apurar o seu uh, renda variável: aquilo que entrou, aquilo que saiu, deu prejuízo. Ótimo, depois de janeiro, compensa-se no futuro. E assim vai. Quando acabar o prejuízo, você começa a pagar um imposto de renda de 15% no mês subsequente. Lembrando, uma coisa que a gente sempre fala é que a Receita sabe de quanto você está hum, transacionando em renda variável, porque aquele imposto de 0,005 ainda continua valendo. No ano passado, na, reforma, na hipotética a reforma tributária que ia ser feita, isso ia acabar, mas não passou a reforma tributária. Então, a Receita ainda... Tenho lá o dedo duro que ela sabe quanto você está transacionando. O João pergunta: tenho 7.300 ações da Petrobras e não vendi nada este ano. É só repetir o valor de 31 de dezembro de 2020? Com certeza. O custo de aquisição, e repete lá bonitinho. Uh, entrando no mérito de renda variável, enquanto não vem outra pergunta, eu já está, mas eu estou me antecipando alguma coisa. A renda variável no Brasil é diferente quando você opera também em Nova York. Aqui no Brasil, quando eu compro renda variável, eu compenso o prejuízo. Se você opera com ADRs fora, você não compensa prejuízo, você paga no lucro e o prejuízo um abraço. É diferente operar em renda variável no exterior e no Brasil. No Brasil, você sempre compensa prejuízo. E os próprios fundos, se feitos na mesma instituição, eles fazem a compensação aqui também dos prejuízos que você prometura tem. Outra pergunta aqui é do Isaías. Boa noite. Recebi bonificações de Itaúsa, e no informe de rendimentos aparece zerado. Faz sentido isso, justo? Hum, zerado o valor é isso? Isaías, explica um pouquinho, manda de novo para gente, explica um pouquinho mais o que, que aparece zerado aí para você. Porque se Enquanto a situação isso... oriunda de lucro acumulado, ela é isenta de imposto de renda, entra lá como isento não tributável. E o próprio informe já informa isso. Tá. O Ronaldo diz o seguinte, tem alguma planilha prática para calcular o preço médio? <risos> não. É, é na mão, tem empresas especializadas nisso que fazem esse tipo de trabalho, mas você tem que... Calcular na mão. Deve, tem, deve ter um programinha, assim, com certeza, sempre tem um programa na internet. Mas tem, hoje em dia, tem empresas especializadas que fazem esse tipo de trabalho. Se você transaciona muito em renda variável, tem empresas que só fazem isso. É, a gente tem alguma, a gente tem aqui no nosso, não sei se é essa pessoa, Ronaldo, não sei se ele é cliente nosso, a gente tem aqui dentro uma, uma empresa parceira que faz esse acompanhamento, tá, gente? Então, se você. É é cliente aqui da Genial, você vai encontrar dentro do nosso aplicativo, Tá uma empresa parceira que faz esse trabalho. tá? Bonificações é, Itaúsa, já falei. A é, planilha também já falei. O, a Márcia pergunta, pode ser compensado o prejuízo de fundo imobiliário com outro fundo a qualquer tempo? Pode, você pode. E por isso que eu falei, você faz o programa de apuração de renda variável e entra na aba de fundo imobiliário, aí você vai, vai transacionar. O fundo imobiliário, ele é negociado em bolsa, e aí se você eventualmente teve um prejuízo na venda de uma cota, esse prejuízo vai estar lá e você vai compensar futuramente num eventual ganho. Pode sim. Tá? Por isso que é feito mensalmente o fundo imobiliário também. Lembrando que o fundo imobiliário tem dois tipos de, ou ganho de capital, que é taxado a 20%, ou rendimento isento não tributável. Tá? É... O João pergunta, as ações são declaradas na declaração de bens? Claro, lógico. Eu vou até pedir para o Deilson, De, deixa aí a, o link para aquele videozinho que a gente fez como declarar as ações tá? no imposto de renda e deixa também, por favor, o link para a playlist, tá, gente? Essa live também vai estar nessa playlist que a gente tem de diversos vídeos sobre imposto de renda e a gente tem vídeos curtinhos, Tá, ah, vários vídeos curtinhos sobre como declarar uhum. isso, aquilo. E faz maior sucesso, ô Justo, sempre os nossos vídeos de PGBL e VGBL, são os mais é, assistidos. Né? Mas tem ali também vídeos sobre declaração, como declarar ações, tá, gente? É, então, isso vai deixar aí para vocês. Nessa linha, Denise, é legal também dar uma dica, acho que todo mundo sabe, mas quando eu vendo ações até 20 mil reais por mês, ele é isento de imposto de renda e entra lá como rendimento de isento não tributado. Lembrando que BDR não entra nisso, ETF não entra nisso. Tá? Ou seja, também eu coloco lá na apuração de renda variável, mas não tem isenção de, de, de 20 mil reais. E as criptos, que agora tem aqui um grupo específico para isso, na própria declaração, o limite de isenção mensal, seu, não é ganho, é limite de venda, é 35 mil reais. Tá? Então, se, você, se o pessoal opera em cripto, é 35 mil reais. até também é não verdade. tem limite não tem, desculpa, também não tem o limite de isenção de 20 mil reais. Então, os três que você coloca na renda variável, BDR, ETF e fundo imobiliário, não tem limite de isenção de 20. E as criptos entra na vala comum dos bens vendidos até 35 mil reais, que estaria isento de imposto. tá gente Então, essa isenção de 20 mil é só para ações, ações de empresas brasileiras. Isso, boa, de empresas Porque eu posso comprar ações de empresas brasileiras no exterior, e aí já muda completamente tá tá já e essa coisa do cripto de criptomoedas é novidade de cena já era assim não sempre foi assim a, a cripto gente uh, dicas da cripto a Receita Federal fez uma normativa de número 1888 em 21 o que que ela fala se você compra uma cripto numa numa uma empresa brasileira, ou seja, aqui no Brasil, essa empresa brasileira, é, se você transaciona mais de 30 mil reais por mês, ela informa a Receita Federal. Tá bom? Mas se você transaciona as suas criptos utilizando uma no exterior, uma empresa no exterior, ou fazendo por conta própria acima de 30 mil reais, é você que tem que informar para a Receita Federal. Olha que loucura. Acho que ninguém sabe disso. Então, ao invés de, de comprar uma cripto aqui no Brasil, eu comprei uma cripto numa, numa custodiante vai, de cripto lá fora. Ela não, ela não segue as regras da receita brasileira. Então, ela não tem que formar nada. As brasileiras, acima de 30 mil, reais, que estão no Brasil, são obrigadas a oficiar a receita. Então, se eu, não, se eu negocio direto ou se eu compro através de uma de fora, eu é que tenho que formar a receita se eu transaciono mais de 30 mil reais por mês. Tá bom? Tá, joia Vou passar aqui a pergunta do Keiler. É, isso, Keiler. É, Denise, muito elegante. Obrigada, Keiler. Ele diz o seguinte, transmitir ativos para filhos ou esposa, paga-se impostos? Tem algum limite? Vamos lá. Uh, se eu dou para o meu filho, ou para qualquer pessoa, ao custo que está na minha declaração de imposto de renda, não tem imposto de renda. Então, eu tenho uma casa lá que eu declarei por 100, ela vale 1 um milhão. Se eu doar por 100 para o meu filho, não tem imposto de renda. Assim para todos os ativos. Se eu dou pelo custo de aquisição, não tem imposto de renda. Então, é importante declarar, doar pelo custo de aquisição. Mas tem um imposto de doação ou causa-mortes. Cada estado tem uma líquida, o teto máximo é 8%, em São Paulo é 4%. E aí, sim, é o valor de mercado do bem. Então, nesse meu exemplo, a, a casa vale um milhão, eu vou pegar o valor de referência que a prefeitura me dá, vamos imaginar que ela deu um milhão, é, vai pagar 40 mil reais. Em São Paulo, tem um limite de isenção, um, que beira mais ou menos 80 mil reais por CPF, para ter isento do de, de, imposto de TCMD. Cada estado tem uma regulamentação, eu estou falando de São Paulo. É importante que muita gente confunde. Uma coisa é imposto de renda, outra coisa é imposto sobre doação em causa mortes. O Marcos faz uma pergunta que é a seguinte. Quem comprou FIIs ano passado não vendeu, também não fez declaração, porque tem a renda pequena, mas a Receita diz que todo mundo que opera ações barra FIIs é obrigado a declarar. Como verifica se tem pendência com a Receita se nunca fez declaração? Tem, você pode uh, ir no ECAC verificar se tem pendência. O ECAC, você, você vai lá na Receita da Ival, põe seu CPF bonitinho, vê se tem pendência. No caso dele, dificilmente vai ter pendência se você nunca fez declaração, mas nunca se sabe, né? Uh, e tem também, não sei se vocês viram na declaração agora, tem aquele item do GOV, que, é, que você pode ser ouro ou prata, se você está cadastrado no site uh, que tem INSS, no site do governo. Então. É uma maneira também de, de, de checar se, se você está em ordem com a receita ou com algum, com algum problema. Uh, Essas duas maneiras. Mas no caso dele, ele declara esse ano sim, viu? E ele diz até o seguinte, creio que com a queda da renda fixa, muita gente entrou no mercado de renda variável e não sabe que é obrigado a declarar mesmo em prejuízo. Exatamente. Você é. tem que declarar os seus ativos no final do ano. Zé Eduardo pergunta qual que é o valor descontado pelo dedo duro? 0,005. É, é relevante, é só para saber se, é, se, é, se você operou na bolsa ou não. Tudo é visto. Se você opera na bolsa, a Receita sabe. Se você tem aplicações financeiras no banco, a Receita sabe. Se você tem, comprou e vendeu imóveis, a Receita sabe. Uh, se, você tem bens, ah, se você tem bens no exterior... Acima de um milhão de reais, de dólares, desculpa, um milhão de dólares, você tem que fazer a declaração para o Banco Central que o prazo limite agora é agora, dia 5 de, de abril. Então, tudo está intercalado. A receita sabe da sua vida completa. Antes era menos, né? O valor agora foi para um milhão de reais, de dólares. Agora de dólares, isso, milhão de dólares. O José Eduardo, ah não, esse José Eduardo perguntou do dedo duro. Ah, o Ronaldo também tá perguntando qual que é a empresa que faz esse, essa, essa parceria com a Genial, chama My Capital, tá? Então, dentro do nosso aplicativo, do nosso site, você procura lá por calculadora de IR e tem a My Capital lá, que é a nossa empresa parceira que faz esse controle mensal para quem, quem faz essa opção, tá? O Salvador diz o seguinte, tive lucro em day trade em fevereiro e um lucro maior em março. Posso compensar em março o lucro de fevereiro menor por ser mês subsequente? Não, o de fevereiro ele paga, e o de março ele paga. Desculpa. Ser é portador dessa notícia, mas. <risos> ele paga o de fevereiro, se deu o lucro? Paga o de fevereiro e março. O de março paga em abril. O Isaías pergunta assim: Denise, e o valor? Sim, eu não sei o que você está falando, Isaías. Eu perdi aqui o fim da meada, depois eu vou dar uma procurada aqui nessa outra mensagem. Tá, hum. o João pergunta o seguinte: se somente vendi menos de 20 mil de uma determinada ação, existe imposto nesse caso? Não é lembrando que não é por ação, hein, gente? É pelo conjunto de vendas no mês. Então, se você vendeu de uma empresa a por 19 e outra empresa B por 22, por 23 3, acabou. A isenção. é o conjunto de bens no mês, tá? Não é por ativo. José Eduardo pergunta o seguinte, tive prejuízo no swing trade, posso abater no lucro de opções na hora de pagar a DARF? Pode, o é, próprio programa já, já dá isso, pode sim, é, é o conjunto que você faz, exceção a day trade, que é apartado, o próprio programa é. já aparta ele, todas as operações à vista, a termo e tudo mais, é um conjunto só. A mãe do X-Racing tá me pedindo uma coisa aqui, se tem como listar os grupos e códigos para ações FIIs e renda fixa. É o seguinte, a gente colocou aqui na descrição desse vídeo, tem o um link para o nosso blog, que tem todos os detalhes, tá, gente? Então, no comecinho aqui, logo antes da gente começar a nossa conversa, apareceu um videozinho meu falando dessas mudanças de código. E lá eu falei que ó, na descrição tem um link do nosso blog com todas, todo o detalhamento tá, dessas alterações que a Receita fez para esse ano. É, lista, tá. A Márcia pergunta o seguinte, na declaração das ações, na nota de corretagem, vem o valor da operação e valor líquido. Pergunto, do valor líquido, diminui o taxa de liquidação, emolumentos e corretagem? Você coloca, boa pergunta, você coloca tudo isso como acréscimo ao seu custo, corretagem, emolumentos, tudo que você teve de custo para comprar a ação, você coloca junto com o valor que você é adquiriu a ação. Então, o seu custo vai aumentar um pouquinho, consequentemente, quando você vender essa ação, você vai pagar um pouquinho menos de imposto. Gente, quem está no site aqui, quem está no chat aqui agora, o Deilson colocou o link aí para o blog, para o nosso blog que tem um detalhamento, tá? Que foi pedido aqui. O Ronaldo fez, escreveu uma, uma mensagem, e eu não sei se, ele, se é uma pergunta ou não, viu, Justo? Ele diz o seguinte, porque ele terminou com uma barra, em vez de exclama, do interrogação, eu acho que é coisa na hora de digitar. Ele diz o seguinte. Abrir um clube de investimento entre amigos é uma forma de diferir eventual pagamento antecipado de IR? Não. Não. É, é, um, é legal, porque, mas cada um vai ter. Se ele quer diferir mesmo, vai para o fundo de investimento. E é, aí é muito, é muito também muito forte, mas ele pode ter um FIA só dele, de amigos, né? Aí ele vai diferir bastante. Né? É, o clube é, é cada um tem a sua participação e não, não, não daria para para postergar assim do jeito que ele quer, né? O ideal é, é que é o é, que é um valor é muito significativo, é muito grande. Mas o é, ideal é ter um fundo fechado, mas é um valor é muito grande. Mas existe a possibilidade de ter um fundo fechado, existe tanto de... de até de previdência. Você pode ter um fundo exclusivo, ter um de previdência. Mas o valor é bem grande. Aí é só para os ricos, né? É, é. A Vânia pergunta o seguinte, preciso declarar os dólares que comprei para viagem? Claro. Claro. Porque até, claro, quando eu falo claro, assim, gente, não fica brava comigo. Porque, <risos> <risos> porque o dólar que você comprou é interessante, até 5 mil dólares, quando você vende, ele é isento no imposto. Então, se você vender depois, que a variação cambial se positiva, ela é isenta. Então, até 5 mil. Então, olha, tem que declarar assim um ativo que você tem. com Você você pode usar gastando ou você pode vender esse bem. Declara assim É. A gente fica bravo, não, né, gente? Porque é, é porque o, o Justo mexe com isso todo dia, para ele é super natural, para a gente não é. E ele sabe que para a maioria das pessoas não é. é só para uma meia dúzia mesmo que conhece tão bem quanto ele conhece. Por isso que ele vem aqui todo ano conversar. Não, não, todo não eu fico brincando, desculpa, mas é. Você é, tem um bem, você tem que declarar. Não, não tem jeito. <risos> Aquilo do, do Clube de Investimentos era uma pergunta mesmo, o Ronaldo escreveu aqui embaixo. É, a Ana Lúcia pergunta o seguinte, se eu vender ETF ou BDR e ações abaixo de 20 mil, eu tenho que pagar DAF de 15% sobre o lucro do total das notas no mês ou só sobre os BDRs e ETFs? Não, você vai, vai ter que pagar outra vez, desculpa, vai ter que pagar. E aí você vai colocar na apuração lá de renda variável, não vai ter o limite de isenção, como a gente falou, e o próprio programa, ele já vai te dar o valor do DARF que você vai pagar no mês subsequente. Então, você joga lá na apuração de renda variável, ele vai apurar se teve ganho ou não, e já, subsequentemente, você tem que pagar no mês, no mês subsequente, desculpa. dia so, pergunta, lá, boa noite. Desculpa, Denise, só uma coisa importante, desculpa. Lembrando, gente, que tem dois tipos de ETFs, hein? Aquele que é de renda variável e aquele que é de renda fixa. O de renda fixa é um fundo de renda fixa, quem recolhe o imposto é o banco. Uh, o, o, o que a gente está falando de limite de isenção e tudo mais é aquele de renda variável que você negocia em bolsa. Tá? Então, só tomar cuidado para não jogar o ETF de renda fixa lá dentro do renda variável. Você vai pagar duas vezes o imposto. Aí ninguém merece, né? É, ETF da Ana já fez, da Soudian. Ah, olá, boa noite a todos. Então, quem opera menos de 10 mil tem que declarar no fim do ano ou se operou ações, opções, futuros, tem que declarar de qualquer jeito? Não tem para onde correr? ele ainda ri <risos> <ria> assim, <risos> tem para onde correr, é Justo? É, legal, são duas coisas distintas. Uma é se você negociou até 20 mil reais, a outra é a declaração. A declaração, sim, você tem que pôr seus ativos que você comprou, superior a R$ reais você tem que pôr lá as ações, ou mais, menos até. Uh, já com relação aos R$ 10.000, você vai colocar lá como rendimento isento não tributável, como a gente falou no começo do bate-papo. Quando você colocar na declaração de bens as ações, vai ter, é uma novidade esse ano, vai ter uma aba embaixo que você vai poder colocar direto o rendimento isento que essa ação te deu e ela automaticamente vai jogar lá no quadro de rendimentos isentos não tributáveis. Rodrigo pergunta: uh, se eu tiver lucro e for vender um ETF, por exemplo, Bova 11, tenho que pagar DAF ou somente com lucro acima de 20 mil? Tem que pagar o DAF e não tem isenção para ETF. Cristiano pergunta: ano passado comprei um fundo de ações small caps valendo, com valor super baixo, R$ 200. Reais. Vou precisar declarar imposto? Sim, a gente sempre recomenda, mesmo quando o valor é pequeno, Denise. Qual é o nome dela? Tá, nome? Eu, não, nome, não, o Cristiano Cristiano, desculpa, Cristiano a gente, mesmo se o valor é pequeno a gente recomenda que se declare porque isso um dia pode virar um valor maior e vai te dar origem e não custa nada declarar, eu, a gente é partidário aqui de declarar todos os bens, mesmo se inferiores a 180 reais, declara não custa nada o, o Newton faz uma pergunta interessante ETF de cripto não entra na isenção dos 35 mil? Aí é diferente, uh, aí é uma ETF de, de cripto, aí a gente pode argumentar que que é de cripto, aí seria, esquece e renda variável, aí seria 35 mil reais, né? Então, então peraí, então eu não entendi. Declara não, não, daria, ou... daria para argumentar, ela não, tem, ela, ela não tem a isenção de 20 mil reais de bolsa, mas tem do, dos 35 mil reais de bens de pequeno valor dos 35 mil reais. De cripto? De cripto. Mesmo sendo de um ETF? Cripto. mesmo sendo ETF. Tá. O Marcos pergunta, é preciso declarar todos os valores de JCP e dividendos, mesmo aqueles merrecas de ações que temos poucos papéis, exemplo, 2 reais, tem algum valor de corte? Ou tem Gente, que lançar tudo mesmo? Gente, é, não. Tem uns 180, a, a corte, mas 2 reais, eu, não. Assim já, já é demais, né? Aí não vai te dar origem em R$2, R$ reais, um reais, não vai te dar origem de nada, né? Aí já é sendo muito conservador, né? Giovanni pergunta, gostaria de saber como fica a declaração em bens e direitos das ações da AES-Tietê, que no ano passado mudou o ticker de tiet 4 para AES-B3 e mudou o CNPJ também. Esse ano você vai declarar e vai declarar com o novo CNPJ dela, um vai substituir o antigo pelo novo, e na discriminação do bem, você sendo bem conservador e técnico, dizendo que ela foi transformada ah, para o novo nome, com o novo CNPJ, e na, quando você coloca o CNPJ, você vai pôr o novo. Adriana pergunta, o valor informado de compra de ações em 31 de dezembro de 2021 deve ser o somatório das compras feitas em 2021 com o valor informado? em 31 de dezembro de 2020? Sim. Se for a mesma ações você vai fazer o custo médio das, das ações que você comprou. Naquela né? linha que a gente conversou também, você tem que pegar toda a nota de corretagem que você fez, somar os emolumentos, somar a nota de corretagem e fazer o custo médio no final do ano, acrescentar com aquele valor que você tinha em 2020. E, quando você for vender, aí vai para o programa de renda variável, é... Dizendo quantas ações você vendeu, o custo médio, o valor, e aí o programa puro e você paga no mês subsequente. O Isaías, que lá em cima diz que da, da monific, das bonificações, ele complementou aqui, ele disse, boa noite, recebi bonificações de Itaúsa e no informe de rendimentos aparece zerado. É o valor, sim. Faz sentido, então, essa, então, essa bonificação não teve custo. Então, ele coloca acrescenta, é, é ruim no futuro, porque ele não vai, vai pagar imposto, ele acrescenta o valor das ações que ele recebeu, sem custo, porque, volto a falar, se veio de dividendos, tem o um custo, e é isento. Se não, se for um split de, da, das ações, é sem custo mesmo, e aí ele vai aumentar o número de ações e vai, vai acrescentar lá, ou coloca zero, ou uh, coloca a, na descrição de bens, Coloca, tinha mil, agora tem mil vai. Teve mais de quinhentas de bonificação. Falando em bonificação, o João Bosco está perguntando aqui como declarar a bonificação de ações. É isso aí que você acabou de falar? É isso aqui. Tem que vai. ver o informe de, da origem da bonificação, tá, gente? Tá, porque, porque aí difere o quê? Porque, por exemplo, eu, eu teve bonificação porque eu tive rendi, lucro acumulado, eu distribuí, e o lucro acumulado, o dividendo é isento no Brasil ainda. Então, eu... eu eu coloco o custo disso, mas o próprio informe vai me dar esse custo e coloco também como rendimento isento e não tributável lá na frente. Se for um split sem, sem valor nominal, aí eu só vou tentar acrescentar o número de ações que eu tenho. Rodrigo diz, ah, desculpe, não sei se foi perguntado. Tem problema não, Rodrigo, eu sei que tem gente que chega no meio da live e não vê todas as perguntas, não tem problema. Mas se vendo ações com lucro e outras com prejuízo no mesmo mês, o saldo é prejuízo, então não gera o DARF, certo? Como a Receita saberá que não devo recolher? Porque você, através da declaração de renda variável, você vai cravar lá o prejuízo que você teve no mês, e isso a Receita vai saber quando você entrega a, a declaração e sucessivamente vai para os outros meses. Lembrando que as negociações que você fez na Bolsa, a Receita sabe através lá do dedo duro. Ana pergunta, o lucro com a venda de moeda estrangeira e calculado na Gcap, ah. é, pago no mês, é, é pago no mês seguinte? Sim, toda apuração que eu faço, todo, uh, toda transação que eu faço no exterior, com ativos no exterior, eu, quando eu tive o efeito caixa, ou seja, eu vendi o bem, apuro ganho pago no mês subsequente. A mãe do X-Racing pergunta, quando vendemos antes de 31 de dezembro ações ou FIIs que foram declarados no ano anterior, precisamos declarar em bens e direitos para zerar o ativo? Se ela, se ela vendeu no, no mesmo ano, não sei se foi isso, Você chega em 31 de dezembro e ela não teve o bem, hum, conservadoramente o que você pode colocar é um item na declaração de, de fundo, no caso de fundo imobiliário, Lembrando que fundo imobiliário, você faz apuração de renda variável, então a própria Receita vai saber que você transacionou com isso durante o ano. Nesse caso, lá na apuração de renda variável, vai estar dizendo isso. Se em 31 de dezembro você já não tinha nenhum ativo, você não declara nada, né? Mas a Receita sabe que você transacionou do ano, porque na apuração de renda variável, você vai colocar lá. O, o João está fazendo uma pergunta aqui sobre é, é, diferenças no extrato do My Capital. E, do, e da Genial então João, eu vou pedir para você me mandar um e-mail manda para mim o um e-mail que eu vou, vou me informar aqui e te, te dou essa resposta tá então é denise.barbosa arroba você é esse nosso e-mail novo, né Deanne acabamos de trocar de e-mail tá gente, desculpa se eu estiver falando coisa errada mas eu dei o eu me corrijo se eu estiver errado genial.com.vc Vc, tá gente é... então vamos lá Uh, tá, mas Gide pergunta, boa noite, rendimentos de FIIs que recebo em janeiro, referente a dezembro, deve ser declarado no ano anterior? Não, é, você pode fazer aquilo que a gente falou com relação a uh, juros sobre capital próprio, você coloca na declaração de bens que você tem direito a receber aquilo, tá, e quando entrar efetivamente em janeiro, aí você entra, porque é efeito caixa, entrou, Vai para a apuração de renda variável e vê se teve o lucro prejuízo e paga em fevereiro. O Venderson fez a seguinte pergunta. Como lançar os ganhos de vendas de ETFs na aba de renda variável? Só tem campo para ações. Se lanço junto com ações, mascaro o valor e posso ter que pagar. Não entendi. Porque na aba de... Aí que está, nas ações você faz apuração no renda variável você não faz pela aba você até pode fazer pela aba colocando ganho de capital mas ele é você que recolhe é mais fácil nesse caso você fazer pela apuração de renda variável lá vai estar vai misturar tudo tá só não só não vai misturar o day trade e aí o líquido você vai pagar ou ter prejuízo você vai compensar em meses posteriores não sei se eu Gente, respondi já... a pergunta dele, mas eu acho que é mais fácil ele fazer no renda variável e não pela aba. Gente, a aba, isso é importante, Denise, não é obrigatório, hein? Você pode ir direto para apuração de, de renda variável ou colocar com exclusivo de fonte lá no quadro de exclusivo de fonte ou de isento. A, a aba é um, um facilitador, mas não que seja obrigatório, você não precisa mexer com ela. Você pode jogar tudo nos quadros... De, que eu falei, de isento não tributável, de exclusivo de fonte e tudo mais. Ou na apuração de renda variável, quando for o caso. Gente, já estou me encaminhando para ter, terminar. tá? A gente já está assim, mais de 45 minutos aqui conversando com, com o Justo. O, o Rendimentos difíceis. Não, isso aqui eu já falei. O Rodrigo diz, só mais uma pergunta. Baixei a declaração pela Receita e o dividendo de um fundo imobiliário veio em rendimento sujeito à tributação. E no informe está rendimentos isentos. O que faço? A muda como faço a mudança? Isento. Coloca isento na declaração de bens. O Fundo imobiliário, só se você for dono do fundo imobiliário, aí perde a isenção. Ou seja, não pode ter mais que 50 participantes, mais que 10% do valor do bem, mas se for um fundo imobiliário normal, é isento, sem sombra de dúvida. Coloca como isento. Última pergunta, gente. A Ayrton pergunta o seguinte, se negocie na Bolsa de Valores acima, se negocio acima, na Bolsa de Valores acima de 20 mil, mas não o recolhimento da DARF, posso pagar IR no IR de ajuste anual ou tenho que pagar DARF com multa? multa e juros. Outra multa vez, e juros. Multa e juros, porque é, a apuração é mensal, paga-se no mês subsequente. É, é um erro também comum, não, não para operação. Mas para quem receber aluguel e que tem que fazer o carnelião, ah, vou fazer só no final do ano na, na declaração de ajuste. Não, é mensal também. Você tem que pagar, receber o aluguel, faz o cálculo, paga mensalmente no mês subsequente. tá? E Maravilha. renda variável é a mesma coisa. Faltou a gente falar alguma coisa, Justo, que você vê que é, uma, que é uma dúvida frequente, mas que por acaso não apareceu aqui, que você queira deixar um recadinho? É, é tanto detalhe, mas é aquilo que a gente falou no bate-papo. A declaração de imposto de renda... é cada ano eles aprimoram mais e se você faz, é daquele grupo ouro ou prata, a declaração praticamente vem pronta, como esse ano que eu falei também no começo os próprios bens já mudaram os códigos aqueles que não mudaram, tá lá como diversos, então dá uma olhadinha nisso, porque às vezes vem com diversos porque a receita não captou o código da, daquela própria fez, mudando tudo então olha direitinho e como eu falei no começo, é não esquecer de fazer o balanço financeiro da, da sua declaração, que é muito importante Conferir CNPJs e tudo mais. Tá ótimo, Justo, obrigada, viu? Gina, obrigado vocês pelo convite e estamos à disposição. Qualquer coisa, se precisar, estamos à disposição. Obrigada, chega é uma pinga-fogo, é um monte de pergunta uma em cima da outra, mas você é, já está é, acostumado é. com a gente, né? Tá bom, mas foi ótimo. Maravilha, super obrigada, Justo. Só você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Visite então o nosso. O nosso nossa playlist com diversos vídeos sobre como declarar o imposto de renda. Mas já vamos ver se a gente faz mais lives assim esclarecedoras para vocês, que é sempre bom, que a gente sabe que tem muito contador também que acaba fazendo uma confusãozinha aqui e ali, é bom a gente estar tá também de olho em cima do que, é, do que a gente tem que fazer, obrigação nossa, porque quem pode cair na bala é o contribuinte, né? então a gente tem que ficar de olho também e se preocupar com isso. Agradeço a todo mundo a companhia. Peço para deixar um like, compartilhe com os seus amigos. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber nossas notificações. Obrigada, um beijo e até a próxima.